É seguro vender milhas? Essa é uma dúvida muito comum e no vídeo de hoje eu vou esclarecer isso aqui para você. Então, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Essa é uma dúvida que nós recebemos muito comum aqui no nosso canal e hoje eu vim esclarecer isso aqui para vocês. Muitas pessoas acabam travando, acabam é, não gerando renda extra com cartão de crédito, aproveitando as oportunidades aí de milhas, pontos para gerar renda extra, porque acham que ouviu alguém dizer que gerar e vender milhas é ilegal. E não tem nada disso. As milhas elas são um ativo que você, a partir do momento que você as adquire, seja ali a partir do acúmulo que você faz com a compra de bonificado ou através da compra de, direta ali de milhas, isso é um ativo que, a partir do momento que você faça a compra, ela vem para o seu CPF, você se torna detentor desse, desse ativo. Então, quando você faz isso, a legislação brasileira ela já te concede esse direito. A partir do momento que você adquiriu algo, Pagou ele por direito, ele é seu, então ninguém pode chegar aqui tomar esse produto, esse produto, tomar esse ativo. Então, imagina um exemplo: esse computador aqui, ou o celular que você tá me assistindo agora. Você foi lá e comprou esse produto. Você foi lá. Se você tiver comprado esse produto de forma lista, desde que aí não tenha ninguém que prove o contrário, né? Que você tenha usado de outros meios para adquirir esse produto, ninguém pode chegar aqui para você e simplesmente falar: Olha, veja bem, me dá esse aparelho, me dá esse produto aqui, vou levar ele para mim. Ninguém pode fazer isso hoje. Por quê? A legislação brasileira ela te concede esse amparo, de que ninguém pode chegar e tomar um bem que é seu, que foi adquirido por direito, de forma lícita. Então, da mesma forma é com as milhas. Existe muito burburinho no mercado que fala que oh, você pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O que vocês precisam entender é que não é ilegal você vender milhas. O que existe são regras regulamentos e determinações, limitações em cada programa de fidelidade da companhia aérea. Isso sim existe, existem estratégias para que você aproveite isso também, que você gere renda isso mesmo com essas limitações. Então isso não é impeditivo para você vender as suas milhas, comercializar milhas, não é, não isso não se te torna, não torna o ato de compra e venda de milhas ilegal, são restrições que cada programa de fidelidade ele ele cria de acordo ali com o que ele acha que vai ser o mais benéfico para os seus clientes. Então, isso vai variar também de cada programa. O que você precisa entender é que não é ilegal você vender milhas. E se você não aproveita essas oportunidades do seu cartão de crédito para acumular pontos, depois transformar em milhas, ou já acumular milhas direto, ou aproveitar o limite do seu cartão para comprar pontos e milhas, para ganhar uma grana excelente com isso, você está perdendo dinheiro. Então, se você não aproveita essas oportunidades, você está jogando dinheiro no ralo. E muitas das vezes pode ser aí por causa de um burburinho, por causa de alguém, de um curioso que viu uma reportagem, interpretou da forma que ele achava que era certo, veio até você e te falou isso. Então, não deixe se de levar por isso, saiba que quando, a partir do momento que você adquire é, as milhas, você é detentor dessas milhas por direito. Então, ninguém pode chegar e tomar essas milhas de você e você, como detentor, pode fazer o que bem entender. O que você tem que adequar é, isso deixar muito claro, são os regulamentos que existem em cada programa. que Via de regra nós temos que adequar a essas limitações, a essas restrições que cada programa coloca ali estabelece de acordo com o que ele acha que é o mais benéfico para os seus clientes. Então vender milhas não é ilegal e se você não faz isso você está perdendo um excelente grana todos os anos. Se você gostou desse vídeo não esqueça de compartilhar, deixe seu comentário e comece a seguir o nosso perfil aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.